Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral mochila comportamental. Olha só que maravilha que é esse peitoral, gente. É uma peça que a gente elaborou para a nossa cliente aluna. E amiga Albertina, do nosso grupo, né? Dos nossos grupos. Então, ela pediu pra gente elaborar uma peça assim, e a gente foi pesquisar, né? Foi pesquisar, ver como que era, e a gente descobriu que isso aqui não é simplesmente uma peça para deixar o seu cão bonitinho. É uma peça essencial para aqueles bebês de quatro patas agitados, né? Aqueles bebês de quatro patas... Ah, que que não é bem comportado, né? Então a gente descobriu que é uma peça essencial. E a gente veio e elaborou a peça e ficou maravilhosa, gente. Olha só que maravilha que ficou. Olha essa preta, que linda que tá. Olha essa que a Sofia tá vestindo, toda descabelada, mas é para mostrar a peça, né, Sofia? Olha, essa aqui, a gente vai fazer essa aqui, tá? Porque a preta, na costura, pra mostrar pra vocês, é complicado. Então, a gente vai fazer essa de saja aqui, tá? Então, é uma peça maravilhosa, gente. É uma peça que é muito rendável, é muito fácil de vender. E o valor dela, econômico, é bem alto. Pra você comprar uma peça dessa, ela é bem carinha. Então, você vai poder vendê-la muito bem, e a procura dela é enorme, tá? Ela foi criada por trilheiros, por pessoas, né? Que na época iam fazer trilhas e usavam para os, para os cães levar a comida, a água. Então, ela foi criada por trilheiros, né? E hoje em dia, ela é muito usada pelos adestradores de cães. Ela é muito usada. Então...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 vamos lá fazer a nossa peça gente vem comigo vamos lá mas antes roda a nossa vinheta oi pessoal então hoje a gente vai fazer o nosso peitoral mochila comportamental é um projeto que a gente desenvolveu para nossa amiga, aluna e cliente Albertina, né? É um peitoral bem legal de mochila, né? A, a gente foi pesquisar, né? Sobre essa peça e a gente descobriu que é uma peça muito usada pelo, pelos adestradores, né? Para adestrar os cães, né? Então, é bem legal, é uma peça bem, ah, bem utilitária pra, para os os cães, né, que tem problema de comportamento, ele é ótimo no condicionamento físico do cachorro para aqueles cachorro gordinho, né? Um passeio com esse colete aqui, com esse peitoral de 15 minutos para o seu bebê equivale a 45 minutos. Então vale muito a pena você fazer essa peça, tá? Ela vende muito bem, ela é bem vendável, tá? E ela é bem cara aí no mercado para você tá vendendo, né? Para você comprar também é uma peça bem carinha, então vale muito a pena, né? Ele é bom para ansiedade, aquele é cachorro ansioso, né? Ele ajuda bastante, tá? Então eu vou, junto com o molde, quando vocês adquirirem um molde, né? Comprarem um molde, eu vou mandar um descritivo tudo para todos os benefícios, todos os benefícios que tem esse peitoral aqui, né? Comportamental. Então vamos, o que a gente vai usar para fazer ele né? A gente vai usar velcro, tá? Vai usar quatro pedacinhos de velcro, um aqui para cima e três para os bolsinhos. A gente vai usar a alça de bolsa, tá? Alça de bolsa você compra em armarinhos, né? a aquelas essas alças aqui, tá? Então é só você pedir alça de bolsa que todo tudo que é armarinho, todo lugar que vende tecido ou vai saber o que que é, tá? Então a alça de bolsa é isso aqui, tá? A gente vai usar alça de bolsa no molde vem tudo descritivo. Qual é a medida dessas alças que você vai usar, tá? Você vai cortar uma alça para pôr aqui no meio de 23 centímetros que é a, a o comprimento que tem aqui o teu molde. Deixa eu colocar esse molde mais para cá, né? Então vai cortar uma para por aqui, de 23 cm, aqui de 65, tá? E aqui tá uma de 15 e uma de 25, tá? tá? aqui. Ó, 65, 23, 25 e 15. Isso que você vai usar de alça, tá? Você também vai usar esses a ah, fecho de bolsa, tá? Você Pede nos armarinhos, né? Fecho de plástico, esses peixinhos de bolsa aqui, tá? Vai usar uma meia-lua ou uma, uma argola inteira pra pôr aqui no meio pra guia, né? E se você for fazer guia, você vai precisar de mosquetão. A gente não vai fazer guia, mas se você for fazer, tá? Você vai precisar do mosquetão, tá? Então, são esses materiais que a gente vai usar. E daí, os nossos moldes, né? Os nossos moldes, como que você vai cortar? Já vou mostrar pra vocês. Os nossos moldes é o seguinte. Esse é o corpo, duas vezes dobrado, tá? Esse é o bolsinho ah, da lateral, duas vezes dobrado. A gente vai fazer bolso cargo, tá? Esse é o forro do bolso, quatro vezes dobrado, tá? Esse é o bolsinho do meio, é um bolso opcional, você coloca ou não coloca, tá? Uma vez dobrado, as lapelas do bolso lateral, quatro vezes dobrada, né? E a lapela do bolsinho aqui, tá? Duas vezes dobrado, esses são os nossos moldes que a gente vai usar pra fazer a nossa peça, ok? Então, esse peitoral eu já fiz no preto, vocês viram no começo do vídeo. Eu até já gravei o vídeo fazendo o peitoral preto. Porém, quando eu fui editar o vídeo, eu vi que ah, ficou muito escuro, né? Posturar no preto para ensinar é complicado. Então, eu resolvi talhar em outra cor e refazer o vídeo para vocês, para ficar melhor o entendimento, tá bom? Então, no preto eu usei brim. Aqui eu tô usando sarja. Tá? Mas você pode usar taquitel, pode usar nylon, pode usar o material que você quiser, desde que ele seja levinho pro seu cachorro, tá bom? Não usa um material ah, muito pesado, não usa um material que vai dar alergia nele, né? Usa material levinho, tá bom? Então, aqui a gente vai usar a sarja, mas o preto a gente fez com um brim, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer são as lapelas, né? Dos nossos bolsos. Então, lapela. Avesso com avesso, direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui, deixando só aqui embaixo pra gente virar, ok? Mesma coisa com esse outro aqui, tá? Vamos cortar aqui os biquinhos. Vamos virar, virar. Mesma coisa com esse outro. Vamos despontar. Reserva. Reserva. Vamos pegar o outro, a outra lapela, a menor, e vamos fazer o mesmo processo. Biquinho vira e vamos para espontar reserva. Vamos pegar os nossos bolsos. O bolso do meio. Aqui tem essas fendas aqui, ó. O que, que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar no molde pra vocês. Vocês vão dobrar aqui, tá? Ó. E vão passar uma costura aqui, juntando, tá? Vocês vão passar uma costura aqui e aqui, tá? Aqui, ó. E passar uma costura aqui. Aqui, vira. Assim. Mesma coisa do outro lado. assim ok vamos fazer a bainha aqui no bolso reserva pegar os os bolsos da laterais agora mesma coisa aqui tá a gente vai Pegar a fenda aqui, tá? Passar uma costura aqui. Faz a bainha. Erva. Mesma coisa com esse aqui. Fecha a fenda aqui. Faz a bainha. Agora vamos pegar, pegar o molde da lateral, esse aqui. Com a vez, direito com direito Pegar o bolso da lateral Que é esses dois aqui Esse aqui é o do meio Virar o bolso Viramos o bolso Ficou assim Ok? E vamos pregar o nosso bolso aqui A fenda vai ficar pra dentro assim, ó Tá? Ó, pra dentro assim, tá? A gente com o bolso assim, ó Virado desse jeito assim, a gente vai pregar aqui, ó, tá? Aqui. Ó. Fenda para dentro, o bolso aqui, a gente vai posicionar ele aqui, ó, tá? E vamos pregar ele aqui. Se você quiser colocar uma marcaçãozinha, né? Vamos Fazer um pique aqui. Pra gente saber que aqui é o nosso meio. Vamos fazer um pique aqui no nosso. no nosso. no nosso bolso, né? Pronto. Pique com pique. Aqui a gente sabe que é o nosso bolso. Mas nós não vamos pregar aqui, nós vamos. Nós não vamos pregar aqui no pique, nós vamos pregar mais pra cima. Se você quiser tá riscando aqui onde é o pique, pra você saber onde vai, também dá. Facinho. Aqui. Aqui você sabe que é o teu meio, né? E a gente vai pregar o nosso bolso aqui. Ok? Aqui. Então, fenda pra dentro, né? Bolso assim, fenda aqui pra dentro, o pique do bolso tá aqui, vamos colocar bem no meio, pique do bolso bem no meio. E vamos pregar aqui, ok? Bora lá! Chegou na fenda, sai da costura. Ficou aqui, sim, Ok? Aqui, você vai vir, dobrar ele, assim pra dentro. Olha aqui. Dobrar ele. A fenda tá aqui dobrada. Você vai dobrar, seguir dobrando o bolso aqui, tá? Dobrando só a pontinha dele. E vai colocar ele aqui, tá? E vai passar uma costura. Mesma coisa aqui, tá? Ó, a fenda tá aqui pra dentro. Então, você vai seguir, ó, a fenda tá aqui ó para dentro você vai só seguir com essa dobra assim ó ok e vai vir uma bem o bolso aqui e vai vir com ele aqui cuidando para ficar da mesma altura daqui tá Só você bendir aqui, ó. Um dedo aqui, um dedo aqui. Tá ok. Teu bolso tá ficando assim. Agora, você vai pegar aqui. Ficou assim. Agora você vai pegar aqui, ó, do lado aqui, ficou assim. Vai pegar aqui do lado aqui, encostar aqui, ó, e passar um arremate aqui, aqui em cima. Só um arremate para segurar. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Pegou aqui embaixo, dobrou aqui, encostou aqui, ó. Você viu que deu esse, esse efeito aqui? Aí, você passou um arremate aqui pra segurar. assim, cuida pra não se confundir com as lapelas, tá? acha o meio da tua lapela o meio do teu da tua peça aqui achamos o meio preferir risca, né? Que depois sai. E aqui a gente vai pregar a nossa lapela. Assim, ó. Meio. OK? Vamos passar uma costura aqui, tá? Cuida para não costurar a boca do bolso. Aqui a gente vira e pressponta nossa lapela aqui ok cuida para não costurar a boca do bolso e aqui a gente vai espontar o nosso bolso cuida para não costurar a boca do bolso Bolso ficou assim. Podemos pregar. velcro aqui. Então, tá assim o no nosso bolsinho. Agora, vamos pegar outra parte, tá? Outra parte do, da lateral aqui. E vamos colocar aqui em cima, tá? E pregar aqui, deixar só em cima pra gente virar, ok? Pegar o bolso junto. biquinho Faço uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Reserva. E vamos fazer o outro. Pegar aqui. Vamos achar o um meio aqui. Já vamos achar o meio de cima e de baixo. Achamos o meio. Vamos riscar aqui onde a gente quer que vá o nosso bolso. o que é que vai o bolso pegar nosso bolso vamos costura com costura aqui vamos achar o meio dele também aqui achamos o meio vamos virar o nosso bolso viramos o nosso bolso fenda para dentro aqui fenda para dentro aqui pique aqui é o nosso meio e vamos pregar o nosso bolso aqui ok Vamos lá, de uma fenda a outra. Pegamos o nosso bolso aqui agora aqui. Vamos dobrar aqui e pegar aqui, mesma coisa do outro lado. A gente fez no outro e vai passar um arremate aqui, mesma coisa do outro lado. Vamos pegar a nossa lapela maior, vamos achar o meio. Aqui é o nosso meio, vamos marcar. Marcamos o nosso meio e vamos pregar a nossa lapela aqui, ok? Ok. a lapela e passamos um três ponto nela aqui. Cuidando para não pegar, não costurar a boca do nosso bolso junto. o nosso velcro e pregar aqui. Agora, vamos colocar a outra parte aqui. Vamos por a outra parte aqui, passar uma costura de fora a fora, deixar em cima pra gente virar. pra não costurar o bolso junto tira as pontinhas e vira passa uma costura de segurança aqui em reserva, nossos dois bolsos tá pronto vamos pegar o nosso corpo agora vamos fazer pique aqui no meio Vamos pegar uma peça e vamos pegar as nossas alças. pegar a nossa alça aqui do meio, a nossa alça de 23 centímetros vamos fixar ela aqui no meio, tá? Ah, pessoal, uma coisa bem importante, tá? Vocês vão pegar essas alças e vão selar ela, tá? Essas alças de bolsa aqui, ó, pra elas não desmanchar, tá? Vocês vão selar ela pra ela não desmanchar. Aí, vocês vão colocar aqui nos piques. Vamos prender ela aqui. Vamos colocar o nosso... Nossa argola aqui. Vamos prender aqui a nossa... Porque depois a gente vai trocar a linha por linha preta para prender a nossa alça aqui tá e vamos pegar o nosso bolso o nosso bolso eu quero que ele fique aqui tá eu quero que ele fique aqui ó eu quero que ele fique aqui então eu faço essa marcação agora aqui eu vou achar o meio do nosso bolso aqui ao meio do nosso bolso vamos virar o nosso bolso antes mas com a pence pra dentro tá? pra cá, pro lado do pique nós vamos pregar aqui, ó, tá? aqui, bem ali onde a gente fez a marcação tá? a gente vai passar uma costura prendendo ele ali, tá? bora lá, então Aqui a gente vai dobrar e passar uma costura aqui, como a gente fez os outros dois bolsinhos. A gente vai fazer aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, dobramos, e aqui a gente prega aí. A gente faz aqui o mesmo esquema, dobra aqui e faz um arremate aqui, mesma coisa do outro lado. Então, ficou assim, né? Nosso bolsinho, né? Aqui, antes, você pode passar uma costura aqui. Antes de você colocar o bolsinho, passar uma costura pra segurar esse, essa alça de bolso aqui, né? Eu vou passar a costura depois, tá bom? E daí, eu troco a linha da, da máquina aqui. Tô fazendo pra mostrar pra vocês como vai ficar, mas vocês antes passam a costura aqui, tá? Então, agora, a gente vai colocar a nossa lapela aqui, tá? Vamos pregar a nossa lapela aqui vamos colocar aqui passar a costura aqui vira a nossa lapela e três ponta aqui em cima cuida para não pegar a boca do nosso bolso hein? ficou assim aqui se você quiser colocar um uma um fechuzinho né para prender você coloca se você não quiser colocar você deixa assim eu vou deixar assim ok agora aqui Agora aqui, vamos tirar o nosso filete, vamos prender a nossa alça de bolsa aqui. Ok? Mesma coisa aqui, onde a gente vai colocar a guia, né? Ficou assim. Agora, vamos colocar a nossa alça. De quinze... Não esquece, gente, de selar isso, tá? Senão isso aqui se desmancha. Aqui, tá, gente? Vou pegar aqui. Esse é o de 15, Tá? Cinco, né? Esse né tamanho que a gente tá fazendo é um três e quatro tá A gente vai prender ele aqui, tá? Agora vamos colocar a nossa. Isso aqui você pode deixar para montar depois da peça pronta, tá? E você vai regular o tamanho do pescoço do teu bebê, tá? Três, quatro, tá? Pois é só colocar aqui, né? Aí, você vai regular o tamanho do pescoço. Então, aqui ficou assim, tá? Ó. agora, vamos pegar esse aqui, né? 60. Centímetros 65. Vamos pegar de 65. Tá aqui, mesma coisa que a gente fez ali, vamos selar, né? Não vamos, não podemos esquecer de selar esse aqui, pronto, tudo selado. esse aqui pra cá esse aqui a gente vai arrematar ele aqui, tá? ó, colocamos aqui viramos aqui, né? e vamos arrematar ele aqui, ó deixar quatro dedos para cá, tá? Agora aqui, Vou pegar o nosso aqui o regulador gancho aqui por baixo por cima e vamos passar aqui também por baixo por cima e esse aqui é que vai regular o tamanho Tá? Dá o tamanho da cintura, o tamanho da barriga do teu bebê. Antes da gente passar isso aqui, fazer isso aqui tudo, né? A gente vai vir com a costura até aqui, tá? A gente vai vir com a nossa costura até aqui, ok? Bora lá. você tá vendo que é a mesma altura daqui aqui né procura deixar mesma altura. Até aqui, aqui você vira. e você regula o tamanho da barriga do teu bebê de quatro patas, ok? Agora vamos colocar os nossos bolsinhos. Então aqui a gente já colocou os reguladores, já colocou os fechos, tudo certinho, tá? Aqui fica solto assim mesmo, tá? Tudo certinho, fecho regulador. Agora, vamos pegar os nossos bolsinhos. tá Aqui os nossos bolsinhos. A gente vai pregar os nossos bolsinhos aqui, ó. Ok? Aqui a gente vai passar a costura pregando os nossos bolsinhos. Vamos lá, então. lado aqui. bolso pregado, agora vamos pregar a outra parte, juntar a outra parte da peça aqui, né? Colocar tudo pra dentro aqui, cuidar pra não pregar junto, tudo pra dentro e colocar a outra parte aqui, ó, vez com a vez, direito com direito e vamos colocar aqui, ó, tá? Vamos Passaram a costura por tudo, só deixar aqui embaixo pra gente tá virando a peça. Ok? Bora lá, então. E a gente já fez piques. No início, a gente só cuida pique com pique... Não tem erro, tá, gente? Agulha pra baixo, vira e gira. É onde tá os bolsos, tá? Mesma coisa aqui. Agulha para baixo, gira. Tomar cuidado para não costurar os bolsos junto. Agulha para baixo, gira. tudo pregado. Vamos fazer pique E vamos virar a nossa peça. É uma coisa bem difícil de fazer, virar essa peça aqui. Mas, vamos lá. Vira com cuidado, pra ela não rasgar, pra ela não descosturar, nem. Né? Já vou adiantando que essa peça, tamanhos pequenos demais, não vai ter na grade. Porque ela é uma peça não vai ter tamanho 1, tamanho RN, tamanho 2, não vai ter nessa grade, tá? Não comporta. Eu não sei que não que posso. pode até fazer, mas sem essa sem os os fechos de bolsa, né? sim agora a gente vai espontar a peça toda e aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que ficou, pra gente virar, né? A gente já vai aproveitar e fechar ele aqui. E vamos espontar a peça. Olha lá. Vamos colocar o véu. a gente colocou o velcro, é o fecho. Aqui você regula o tamanho que é o pescoço, se, é o, se o teu cachorro é tamanho 4, essa peça ela serve para tamanho 3 e tamanho 4, né? Aqui você regula o tamanho que é a barriga do teu cachorro, também tem as medidas do tamanho 3 e tamanho 4. Tá, e ficou assim, tá aqui com regulagem. Então, é uma peça que ela tem regulagem, né? para os tamanhos. Olha só que maravilha de peça. Então, o vídeo de hoje foi esse, Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Essa peça a gente elaborou para nossa a amiga e cliente Albertina, né? Eu espero que ela goste da peça, do molde, né? Se quer é um tamanho 3 e 4. Ok, esse é um colete é um peitoral mochila comportamental né é muito usado pelos adestradores tá então ele ajuda né no comportamento do teu animalzinho no condicionamento físico então é uma peça muito usada e vai sair bastante né uma peça bem vendável né uma peça maravilhosa né aqui eu fiz com sarja mas você pode fazer com brim, tá? eu usei essa cor aqui para ficar fácil de vocês visualizar o passo a passo mas a gente fez também no preto né deixa eu mostrar para vocês mas a gente fez também no preto né olha só tamanho no preto a gente fez também no preto, né? Mas tecido preto é ruim para visualizar, né? Para você estar visualizando passo a passo, mas olha só que bonito que ficou esse preto. Olha só. Bem show de bola, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitos, muitos peitorais, mochilas comportamentais, né, gente? Para os nossos bebês de quatro patas, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos. Eu amo vocês. Fico com Deus. Tchau.